Pessoal, quando vocês forem fazer 45 graus, vocês não podem chegar com o disco de serra mármore muito próximo do esmalte da peça, vocês vão retirar essa parte aqui, que é a base, sem encostar no esmalte. Então a gente vai fazer a demarcação aqui só para vocês entenderem. Do risco preto para baixo eu corto na serra mármore, do risco preto para cima eu faço a afinação do meu corte com a lixa brilho da Bom pessoal, como vocês viram, a gente passou a serra mármore aqui, ó, tirou a base. E, e manteve o risco preto aqui. Agora a gente vai fazer o afinamento dessa peça. Que é feito com a lixa brilho d'água. Na rotação número 3 da minha esmerilhadeira para controle de velocidade. Lembrando, tanto lixa como rebolo tem que ser usado em máquinas que tenham controle de velocidade. Esse é o jeito mais fácil de você começar com 45 graus. Com a peça plana apoiada com o piso. Faz o corte com a serra mármore primeiro. Depois dá acabamento com a lixa brilho d'água vai dar tá super bom para você aí.